Oi pessoal, Hoje, nessa aula agora a gente vai falar sobre inicialização de Arrays no, no Fortran. Antes de a gente falar de inicialização de Arrays, no entanto, é bom a gente, a, a gente ter uma ideia de como é que os elementos de um Array são ordenados na memória né, pelo, pelo Fortran 90. Okay? No C, a organização dos elementos de um, de um Array é um pouco diferente da, da organização de elementos uh, do Array no Fortran, ok? No Fortran, os dados, os elementos de um Array são, uh, de um Array de duas dimensões, né? uh, são, são dados por ordenamento por coluna. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que... Quer dizer que quer dizer que quer dizer que o primeiro o primeiro elemento que é C11 vai vai vai ser o primeiro endereço de memória. O segundo elemento que é C21 vai ser o segundo elemento de memória. O terceiro que é C31 vai ser o terceiro o quarto, que é C41, vai ser o quarto elemento de memória. 51 vai ser o quinto. E aí, quando, quando chega no final da, da, da coluna, o sexto elemento vai ser C, linha 1, coluna 2. Então, aí, né, os próximos elementos são C12, um, C13. Um, Perdão, C12, C1 C22, C32, C42, C52 e por aí vai. Okay? Até chegar no último elemento. Depois, para a rede de dimensão maior do que 2, a gente, com mais de duas dimensões, na verdade, né, isso que é isso que eu queria dizer, a gente vai ter a próxima dimensão, passando para a próxima dimensão. E aí, começa, e aí começa tudo de novo. Começa C11, C21, C31, C41, C51, C12, C22, C... entendeu? E isso na próxima dimensão, até esgotar a próxima dimensão, ok? Por que, que isso é importante, a gente ter essa ideia? Porque ajuda a gente a entender como é que a gente pode inicializar um array no Fortran. Para mostrar isso para vocês, eu vou mudar para o Online GDB bom aqui eu tenho um programinha então simples ok que mostra como é que eu inicializo um vetor eu simplesmente simplesmente tenho que uh, tem que pegar declarar o meu vetor no caso de, declarei um vetor com quatro elementos aqui né e para inicializar esse cara eu estou inicializando aqui na declaração do, do da variável parênteses barra dois três, quatro, cinco, barra parênteses, ok? Ou seja, né, eu vou colocar todos os elementos, vou colocar o primeiro elemento vai ser 2, o segundo vai ser 3, o terceiro vai ser 4, o quarto vai ser quinto. Vamos ver como é que fica isso. Então, quando eu mando imprimir o meu vetor VEC, está aqui, né, ele mostra todos os elementos do meu, do meu vetor. É, eu poderia também inicializar no corpo do programa, não tem problema. Basta eu pegar essa linha aqui, colocá-la no corpo do programa e tirar a inicialização aqui. E quando eu rodo o meu programa, mesmíssima coisa. Tá? Então você pode inicializar tanto na declaração da variável quanto no corpo do programa dá o resultado igual. E como é que a gente faz com matriz? Por isso que eu expliquei para vocês, né, como é que fica, como é que vai ficar, como é que ficava o nosso o nosso, como é que a, a organização dos elementos é dada na, na memória do Fortran. Para inicializar a minha uma matriz, digamos que eu tenha uma matriz 3x3, essa matriz tem então duas dimensões, né? Cada cada dimensão tem três elementos. E eu quero inicializar a minha matriz né, dessa maneira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que no Fortran, tá, você, se, você tiver uma linha de, se você pegar os elementos de, de matriz em endereços adjacentes na memória, tá, você vai ter por coluna. Então, para inicializar a minha matriz desse jeito aqui, eu tenho que usar esse comando aqui, que é o comando reshape. Tá? O comando reshape, deixa eu só comentar ele por enquanto, para não ficar esse, esse, esse vermelho sobre preto que não aparece direito. Tá? Então, vou usar o comando reshape. Que que o que, que eu tenho aqui? Os elementos da minha matriz: A11, A21, A31. A12, A22, A32, A13, A23 e A33, ok? Da minha matriz, quer dizer, da minha matriz mate, tá? Então, eu uso reshape. Que que o que, que eu vou reformatar? Esses elementos aqui, que no caso estão tão como um vetor, na forma da matriz mate, ok? E aí... Eu fiz, eu fiz também uma, uma pequena subrotinazinha para imprimir os elementos de matriz. Vou falar disso daí bem depois, ok? A gente vai falar depois sobre essa... Sobre essa uh, vocês vão entender como é que essa subrotina é feita, mas ela vai imprimir a minha matriz. Vamos ver como é que fica. Então, está aqui a minha matriz... Ok? A11, A21, A31, A12, A22, A32, do jeito que está aqui. Ok? Ah, mas eu queria... Pô, eu não queria ter inicializado assim. Eu queria ter inicializado, na verdade, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Eu vou ter que reordenar todos esses elementos aqui. Nesse caso não. O que você está querendo é a transposta da matriz. E o, e o Fortran tem uma tem uma função uma uma, uma, uma função intrínseca que, que que te dá a transposta de uma matriz. Só para mostrar para vocês, já adiantando como como como Fortran tem tem coisas para se mexer com matrizes especificamente, eu posso pegar Mate, recebe a transposta a transposta dela mesma e agora eu posso uh, posso fazer posso fazer aqui dar um call printmate de novo vamos ver o que, que sai rodo aqui e agora minha saída, minha nova matriz, né? Ele transpõe automaticamente. Tá? Então o Fortran tem uma série de facilidades para mexer com matrizes, com vetores. Isso a gente vai falar, é, a gente vai falar nas próximos, nos próximos vídeos sobre, sobre essas facilidades. Ok? Então fiquem ligados aí que vem bastante coisa legal para quem quer, para quem vai trabalhar com matrizes que são bastante importantes em métodos numéricos. Até a próxima.